Se tem uma tecnologia que está ficando cada vez mais padrão nas câmeras de 2018 e 2019, é a tecnologia dos sensores retroiluminados. E hoje eu vim trazer para vocês as principais diferenças do sensor retroiluminado para o sensor que tem iluminação frontal e explicar um pouquinho do que é essa tecnologia que hoje em dia já está sendo padrão na maior parte das câmeras de alta performance. Bom, a grande pioneira nesse tipo de sensor foi a Sony. Ela criou os primeiros sensores retroiluminados no mercado. Logo após ela, a Samsung e a Toshiba também vêm investindo bastante nessa tecnologia. O sensor BSI, ou Backside Illumination, inverte o posicionamento dos circuitos do sensor CMOS. Esse tipo de tecnologia garante que uma maior quantidade de luz atinja a área de captação de luz, melhorando assim a qualidade da imagem e diminuindo a quantidade de ruído em fotos com baixa iluminação. O sensor BSI também tem um custo de produção bem menor, o que acaba gerando um preço mais justo por ele. Olhando essas duas figuras, a gente tem um melhor compreendimento de como os dois tipos de sensores funcionam. O sensor com iluminação frontal tem uma camada de filamentos de alumínio antes da luz chegar aos fotos odos. Parte da luz é bloqueada ou refletida de volta por esses filamentos. Já no sensor retroiluminado, as microlentes ficam numa superfície aplanada e entregam a luz diretamente aos fotodiodos. Sem a interferência dos filamentos, a sensibilidade da luz é bem maior e a performance em geral né, é bem melhorada. Sem contar que no sensor retroiluminado é utilizado filamentos de cobre, que tem uma velocidade de leitura muito mais rápida. Nos sensores retroiluminados você consegue ter muito mais qualidade em fotos e em filmagens em situações de baixa luz, já que o ruído é bem reduzido aparecendo apenas em situações extremas com ISO bem alto mesmo. Então se você trabalha com condições baixas de luz ou quer ter o mínimo de ruído possível nas suas fotografias, é bom estar procurando por esse tipo de câmera que tem um sensor retroiluminado. E aí, curtiu esse vídeo? Então não deixe de curtir e comentar, e se inscrever no nosso canal também, para nunca perder nenhum tipo de atualização. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.